E nessa palestra, nessa masterclass, eu vou te mostrar o caminho para sair dessa. Eu sei que isso parece impossível ou bom demais para ser verdade, mas continue assistindo esse vídeo até o final que você vai entender definitivamente o que é que está faltando para você se livrar dessa tristeza de uma vez por todas, sem usar medicamentos ou recursos químicos. Agora vamos falar sobre como evitar a depressão. Nessa aula, nesta masterclass, você vai aprender a verdade angustiante por detrás da depressão, como detectar os primeiros sinais de depressão, o mecanismo mental da depressão, os perigos ocultos da depressão, o lado bom da depressão e os quatro passos da jornada anti-estresse. Ah, eu ainda preparei uma surpresa especial. Eu vou te mostrar como acessar o e-book Jornada anti estress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 da depressão, que está relacionada ao transtorno de humor. O dicionário tem a ideia de cova, de cavidade, ou seja, é o um poço, literalmente é o um poço. E na psicologia se relaciona com síndrome, o conjunto de sintomas que afetam principalmente a área afetiva emocional de uma pessoa, quando você se sente no fundo do poço, literalmente. Buscando a etimologia no latim, a gente encontra a ideia de abatido, de aterrado, ou de apertar firmemente para baixo ou para fora.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 É que isso já pode ser aprendido, treinado e desenvolvido. E para ajudar você a dar os seus primeiros passos nessa educação mental, eu preparei o e-book Jornada Antiestresse. É um guia que ensina quatro passos para se livrar do estresse em quatro semanas. Não deixe essa oportunidade passar. Esse é o conhecimento que toda pessoa com a mente treinada deve ter. Clique no botão nessa página e solicite o seu seu e-book, o seu guia.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 Você vai receber um mapa para imprimir e montar os 4 passos da sua jornada anti-estresse. Veja como esse guia ajuda você a se livrar do estresse em 4 semanas. Primeiro, identificar seus gatilhos estressores. Segundo, vamos criar um plano de mudança. Terceiro, vamos encontrar soluções saudáveis. E quarto, você vai reduzir a ansiedade para sempre. Eu recomendo aplicar um passo a cada semana, mas você pode andar mais rápido, depende de você. Este é um conhecimento chave em educação de estresse e treinamento mental que eu só disponibilizo em eventos especiais ou consultorias individuais que chegam a custar mais de R$ reais por pessoa. Mas, somente nessa oportunidade você pode receber esse conhecimento por um valor simbólico de apenas R$ reais. Isso mesmo, de R$ $29 por R$ reais. Parece mentira. Pelo preço de um cafezinho, você pode ter acesso a esse guia fantástico para aprender a se livrar do estresse em 4 semanas.